Na onde, na minha opinião, eu acho que a Honda acertou Beleza? Acompanha o vídeo até o final E eu quero saber aí o seu comentário Se você concorda comigo que é um lançamento onde a Honda acertou Ou a Honda errou, beleza? Se você não concordar comigo em alguma dessas motos que eu vou falar Comenta aí pra eu saber, fechou? Primeiro lançamento que eu acho que a Honda acertou foi quando ela lançou a Start 160 2023 na cor azul. É o seguinte, família. é Não falando em questão de preço, mas sim em questão da moto, tá? Deixando bem claro isso. Porque é óbvio que os valores das motos estão muito caros hoje em dia. Mas eu acho que a Honda acertou. Porque agora em 2023, o modelinho da Start modelo 2023 a honda colocou da cor azul azul é uma cor que faz muito sucesso entre a 160 entre a Titan, Fan o start o pessoal gosta muito da moto da cor azul então por isso eu acho que a honda acertou poderia trazer algumas novidades na moto mas mesmo que não trouxe novidades na moto a Honda acertou pelo menos na cor Beleza? Na na fã. Eu acho que ela errou, tá? Por causa que tirou a cor azul e na Titan também Eu acho que a Honda errou porque também não trouxe A cor azul Pra Titan 160, fechou? Esse é o primeiro A primeira moto que eu acho que a Honda acertou Você acha Que ela acertou ou errou? Com a fã Com a Start 160 2023 Comenta aí que eu quero saber o que, que você acha dessa moto Segundo Lançamento Que a Honda lançou agora em 2022 Foi a Twister CB, Twi CB Twister 300 cilindrados A moto ainda não está na concessionária tá? Mas a Honda já anunciou que vai ser lançada agora No começo de 2023, por isso eu coloquei a moto na lista, tá? Porque já foi anunciado nesse ano. E eu acho que a Honda acertou, e acertou muito nesse modelo de moto. Eu tô com muita vontade de comprar essa moto, a a CB 300 Twister, né? A moto tem uma cilindrada boa. Ficou o design dela muito bonito. Você vai encontrar a moto na cor... Amarela... Vermelha ou preta... A moto... Ela é full LED... Que eu achei... Bem... Bonito... Ficou com um design bem esportivo... Outra coisa... A moto tem painel de LED... Super completo... Tem... Até indicador de marcha. Então, eu acho que a Honda acertou muito nesse lançamento da Twister 300 cilindradas. Vamos ver. Vamos ver se vale a pena trocar a nossa Titanzona aqui para 300. Tô pensando ainda, vamos vamos pensando. E você concorda comigo ou não que esse lançamento foi bom Tirar a Twister 250 A moto já estava meio defasada no mercado Então acho que a Honda acertou muito Quando ela trouxe A CB300 Twister Terceiro lançamento De 2022 Foi a PCX 160 Modelo 2023 A Honda Trouxe melhorias para essa moto. Já era uma moto boa, ficou melhor ainda. Algumas dessas melhorias foram a potência. A moto era 150 cilindrada, passou para 160. A moto deve estar tá muito forte. Ela na saída do semáforo, quando você disputava uma Titus 160 e uma PCX, a PCX ia muito bem. Se, se não, até ganhava. Agora com o motorzinho 160, ficou top. A moto passou de, da tomada de carregador de 12 volts, passou para ser USB, outra melhoria muito boa. Iluminação da moto toda em LED, mudou os faróis, ficou bem bonito também. A capacidade do de armazenamento, quando você vai guardar algum objeto debaixo do banco, aumentou de 28 para 30 litros. Então a moto também tem alarme de fábrica Eu acho que a Honda também acertou muito Na PCX Já era uma moto que era muito Bem vista pelos consumidores Agora é melhor ainda Por isso Eu acho que a Honda acertou Na PCX E a quarta moto Que eu acho que a Honda acertou Foi a CB500F A moto É uma moto já cara não é uma moto barata. E a Honda trouxe para esse modelo 2023 bengalas invertida Que ficou.. Deixou a moto com ar muito mais agressivo. De uma moto grande. E trouxe freio a disco duplo na dianteira. Também ficou bem bonito. É, já era uma moto boa. Só que a bengala invertida e freio a disco duplo. Na dianteira deixou a moto Muito mais Com cara de motão Com um cara de moto grande Então acho que a Honda acertou De trazer essas melhorias Para a CB 500 F. E um quinto e último aí, Bônus Uma moto que eu acho que acertou também Não é a moto da Honda É uma moto da Yamaha Foi a Crosser A Crosser 150 com aquele farol em LED Bem bonito Eu acho que a Yamaha também acertou nessa moto Trazendo essa Crosser Bem mais bonita Com tomada para carregar o celular Eu acho que é um modelo em que A Yamaha acertou tá? É só um bônus De outro modelo de moto que foi lançado agora em 2022 E eu achei bem legal Se tiver outro modelo aí que vocês saibam, deixa nos comentários, tá? A maioria das motos, a Honda não mudou nada ou se mudou mudou pouca coisa, tá? Tem a Bros, tem XRE, XRE 190, vários outros modelos da Honda. A Honda mudou para 2023, mas não teve alteração ou se teve alteração foi alteração só de cor. E foi uma cor que não agradou muito Por exemplo, a Titan 160 Prata Não é uma cor que agradou muito o pessoal O pessoal até não gostou muito Então, é isso família Esse é o videozão de hoje Se inscreve no canal aí Pra acompanhar as novidades Das motos, beleza? Tô sempre trazendo as novidades aí Das motos Honda E as notícias, né? Quando sai notícia Nova, tô sempre trazendo pra vocês aí Fechou? Tamo junto É nóis, é marcha 160